Vou chamar agora a Iva para estar aqui com a gente. É, a Iva também, assim como as meninas, tem um poder de conexão, de comunicação, ela né, faz, ela of oferece né, para as pessoas esse espaço de comunicação, né, através do trabalho dela, ela vai contar para a gente e vai conversar sobre o poder das conexões femininas, né, nesse ano que é tão incerto, né, onde a gente está tendo que se reinventar. Iva, é um prazer Olá, estar contigo. Gris. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda! Bem, boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. É uma das coisas que eu gosto muito, é estar aqui no meio de mulheres, tanto que hoje foi um dia bem pesado, ela com a cabeça sim. E aí cheguei aqui com esse monte de mulher, esses mais de 10 mulheres com esse conteúdo super rico, então passou. Tipo, fez tudo! Desapareceu a minha dor de cabeça, tinha esquecido de tomar remédio, mas é um santo remédio estar tá aqui no é meio de tantas mulheres. E eu fiquei pensando, quando me preparei para a fala, nesse tema que, que eu tanto gosto e que faz parte do meu dia a dia de trabalho, o que, que eu podia trazer para contribuir né, com a reflexão de todas nós, aqui quem nos assiste aqui no Zoom ou no YouTube. E uma das coisas que eu trago para refletir, é o nosso momento aqui, inclusive, hoje. Né? É, várias de nós uh, que estamos aqui nos conhecemos através da Lígia, da Fran, do próprio WLA, né? de várias turmas. É, a Thaís mesmo fez a referência da rede né? que se formou, inclusive de, com negócios e com projetos uh, juntas, a partir, literalmente, dessas conexões. É, a minha trajetória, eu vim de muitos anos como consultora de entidades, CNI, Fidação de Indústria, SEBRAE, enfim. E há mais de 10 anos eu tenho um grupo que se Confraria do Batom, que é um grupo que reúne mulheres em torno de conteúdo, de qualidade e networking feminino. E em 2017 eu resolvi fazer uma virada, transformar o Plano B no Plano A e me dedicar exclusivamente à confraria. Então, é, eu vivo o dia a dia com mulheres empreendedoras e uh, com várias conexões é, e tal e aí o que que eu queria observando isso observando as nossas conexões observando o nosso movimento inclusive para estar aqui hoje eu queria vocês assim, o que que tem de comum nisso é, nesse nosso movimento o no que eu observo na confraria é, no que eu observava nos meus clientes da consultoria, até que eu trabalhava com grupos, né, um planejamento para internacionalização e, e alguns movimentos de grupo em especial, o que, que tinha nesses grupos que pode ser comum e que levam a conexão e que podem servir de útil, como assim, uma sementinha para as gurias refletirem e levarem para a vida delas, para as empresas, para os grupos que elas lideram, inclusive na família, né? O que, que tem em comum esses movimentos? E identifiquei três, três características, né? E quem fez o WLA talvez lembre-se da Lígia, inclusive, é, nos liderando né, é, nesses, nesses movimentos. E é, compartilho com vocês as minhas conclusões desse, desses três pontos que eu tra traria para uh, comentar com vocês. O uh, que, que leva, então, não só as mulheres né? E a fazerem essas conexões? Eu acredito que nós, mulheres, tem, temos realmente alguma uma facilidade para isso. É, não é segredo para ninguém, e aí eu até faria um, um contraponto assim com, com a Fab, né? com a FAB Silva, que trouxe ali o viés né? do cabo de guerra. É, eu acredito que para várias de nós ainda é um, uma dicotomia, né? Uh, e, e a gente tem uma luta né, com isso, mas o que eu observo em vários uh, movimentos uh, que tem empreendedoras é que a gente, ao contrário de uh, ficar com essa luta, a gente, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa se unir e se conectar para crescer juntas, mas não porque somos boazinhas, mas sim porque precisamos nos uh, unir para sobreviver, juntar forças e fazer parcerias e crescer juntas, enfim. Mas trago para nós, então, essa reflexão dos três pontos. O primeiro deles é a questão do acolhimento. Porque como é que eu penso assim, que acontece, uh, acontecem as conexões? Para que a gente possa uh, fazer a conexão com alguém, salvo raras exceções, né? é aquela coisa do tipo uh, o amor à primeira vista, né? que daí tem outras questões, mas para a gente possa fazer uma conexão, seja ela profissional, de amizade, enfim eu acho que tem uma questão de acolhimento, né? eu destacaria isso como o primeiro ponto, da gente precisar, né, num, mesmo que seja num olhar, num primeiro contato, se sentir acolhida. Né? Então, aqui entra a questão de presença, né, de um olhar acolhedor, é o brico da gente estar com é, as cinco, é, cinco é, é, pontos abertos do nosso corpo, inclusive, né? Com os braços abertos, com as mãos abertas, com os olhos abertos, os ouvidos abertos, o coração aberto, para escutar, para perceber o outro. Então, acho que esse é um ponto é, bem importante, a questão de, do acolhimento. É aquela escuta sem julgamento. Né? Eu te escuto, estou aqui presente para te conhecer para saber quem você é, para uh, te entender, né, eu até posso daqui a pouco não ver na uh, é, empatia, enfim, não querer prosseguir, mas é um primeiro movimento de acolhimento, né, enfim, eu, tá, eu, eu te conheço, eu dou um passo de, de aproximação, enfim, é, depois disso, uma outra característica que eu observo nas conexões que, são, que acontecem, que são bem-sucedidas, é a gente ter um momento de confiança, né, A gente criar uh, confiança e segurança, né, uh, que eu acho que as conexões bem-sucedidas, elas têm esse segundo passo, né, que é a questão daqui já entraria, a gente ter um ambiente seguro, né, de eu me sentir confortável com o outro então aqui entra a questão de eu poder me expressar, né? e aí expressar de várias maneiras, eu me expressar com a linguagem corporal, eu me expressar verbalmente, eu expressar as minhas ideias, inclusive a vulnerabilidade, daí que a gente traz lá para os nossos encontros né, no WLA, é, é, eu lembro de algumas frases né, da, da Lígia, para trazer esse ambiente para nós, é, de ser uma, um, um local seguro para a gente trazer as nossas questões. Eu vejo isso na confraria, a gente tem os nossos encontros e vários dos nossos encontros não são gravados, não tem presença de determinadas pessoas, enfim. Então, é, a gente ter esse ambiente seguro é, que gere confiança, que haja a possibilidade de ali a pessoa demonstrar a sua vulnerabilidade, eu acho que é um outro ponto muito importante da geração de conexão entre mulheres também né e eu acho que a mulher tem mais abertura para isso a mulher demonstra com um pouco mais de facilidade ou muito mais facilidade a sua vulnerabilidade eu acho que é um, ao sentir facilidade para demonstrar a sua vulnerabilidade que as conexões começam a acontecer se eu não me sentir segura se eu não é, achar que para você eu posso mostrar minha vulnerabilidade a conexão de verdade, ela não acontece, né? Sobre o meu ponto de vista. E aqui a gente está falando, inclusive, no ambiente de negócios, né? É, se a gente não se identificar, não vai rolar. Né? E quando a gente fala em grupos, né, e aí eu trago aqui a experiência da confraria, é, isso se torna ainda mais importante. Uh, na confraria, a gente tem várias uh, iniciativas que nasceram da confraria e se tornaram coisas grandes, sociedades, inclusive, entre as confrades e tal. Aqui, se a gente trouxer o nosso exemplo uh, da WLA, as parcerias que surgiram a partir daqui, vocês, talvez, nas empresas de vocês, quando a gente consegue identificar, é, existir esse ambiente seguro, existir essa, essa possibilidade de geração de confiança, e a gente conseguir identificar o que, que é um elo fraco, o que, que é um elo mais forte, aonde que pode haver reciprocidade, onde pode haver ajuda, onde pode haver colaboração. Porque daí a gente dá um terceiro passo que eu consideraria importante para gerar conexão, para gerar é, uma conexão forte, que é a questão da gente ter um objetivo em comum. Também foi citado aqui, não sei se foi pela Thais, ou pela, De, acho que foi pela Débora, a questão do conteúdo. Né? A gente está aqui pelo conteúdo. Então, é um exemplo. Né? O objetivo em comum da gente estar tá aqui para gerar essa conexão é o conteúdo. Né? Pode ser que nosso objetivo em comum em outras circunstâncias seja negócio. Pode ser que seja é, para gerar conexão, pode ser um casamento, pode ser sexo, pode ser uma amizade, pode ser várias questões. Mas para haver conexão, meu ponto de vista e trago para a reflexão de todas, é a gente identificar um objetivo em comum. Né? Esse objetivo em comum ele tem que ser é, explícito é, ou ficar subjetivo até um determinado momento, mas há necessidade de que ambas as partes ou várias partes identifiquem qual é esse objetivo comum. Senão a conexão vai é, demorar. Se a gente não souber o que a gente está fazendo aqui, o que, que nos une, né, é, fica complicado da conexão é, acontecer, e se a gente souber qual é o nosso, se a gente tiver passado por essas duas uh, etapas anteriores que eu citei, né, o acolhimento e a confiança, se eu sou, se eu tiver passado por ela, eu souber o que cada parte consegue oferecer, e eu tiver um objetivo em comum, eu vou poder uh, usar a questão da ajuda mútua, eu vou poder saber quais são os objetivos de cada um. E aí eu consigo ver aonde que os meus objetivos individuais podem encontrar com o objetivo do coletivo, se houver né, um grupo, enfim, e isso fechar. Aqui cada uma de nós tem um objetivo. Seja quem está assistindo, minutinho. seja nós como né, facilitadora, de certa forma, aqui temos nossos objetivos, a Lígia também. Então, nós, nossos objetivos se juntaram e a gente está aqui numa, numa conexão linda e que espero que se repita em outros momentos. E eu gosto das frases também, e queria compartilhar, deixar uma que eu gosto muito, que que tem tudo a ver com conexão, com relacionamento, é, que é, uh, bem, eu ia até trazer uma do Dale Carnegie, que é bem basicão de relacionamento, de conexão, enfim, mas eu achei melhor trazer uma de uma senhorinha que eu acho linda, maravilhosa, que é a Iris Apfel, e ela diz, se você não é interessado, você não se torna interessante isso tem tudo a ver com conexão, é o olhar para o outro, é o ter é, a presença, é o gerar confiança, é o gerar acolhimento, é o mostrar-se interessado, né? Então, obrigada se vocês ficarem interessadas um pouquinho em me escutar aqui, ninguém sumiu, muito obrigada, um beijo, uma boa noite. Obrigada, Iva, muito obrigada pelas tuas palavras, por contribuir com a gente, por estar aqui e quem quiser pode aí vou, vou pedir para te deixar os teus contatos ali no nosso chat, né, para a gente seguir nessa linha de conexão. E vou aproveitar e já vou então agradecer a presença de todo mundo que está aqui até agora, né? A gente atrasou um pouquinho, faz parte, né? A gente, enfim, às vezes não consegue fazer cronometrado, mas quero agradecer muito todo mundo que está aqui conosco até essa hora.